Pra você que é mais novo e está ouvindo, cobrador é que antigamente tinha o um cobrador e o motorista, tá? Ah, é verdade. Agora só tem Isso o é motorista. Raro, Isso, Isso é raro, é mas aí, sempre aí. acontece, né? Isso é raro, mas sempre acontece. Isso é raro, verdade. <risos> é <raro, mas> <risos> Z aí não conhece. Ah, é, não é. conhece, né? Não agora tem, mas nem tem mais agora cobrador é só... no mais o busão, acho que é o motorista mesmo. É, cara, acho que é só o motorista é, mesmo. Normalmente todo né? mundo agora tem. É o um cartão, é, né? O bom, o passe, né? E raramente agora você paga o, o cara, mas antigamente você tinha o um cobrador, né? Aí eu lembro que uma vez eu tô precisando de, de busão pro banco, já não tinha mais cobrador, aí você pagava direto pro motorista. Aí o motorista Sim. foda lá, mano, cara. Aqui, né? E só aqui pra você, ó. Cara, caralho, você da puta vai bater o busão, mano. Foda. Tenso. Foda, né, cara? É, eu acho que o cartão melhorou bem, né? Cara, Sim, mais rápido, Só mais fácil, cartão, né? Véio? Facilitou muito esse é. ter cartão, hein? Será que não existe mais cobrador mesmo, cara? Não tem mais não, cara. Nossa. Assim, deve, algum busão deve ter, mas é, as últimas vezes que eu peguei busão, não me lembro de ter cobrador mais não. E nem uma época que tentaram acabar com o frentista também de posto, não deixaram, né? Voltou atrás. Ficou um tempo sem... Um um o brasileiro, é pregui... brasileiro é preguiçoso para essas coisas. Você acha que o brasileiro não, vai lá que, cara, e ele vai querer botar o tem, seu próprio... Tem um negócio aí por trás, sabia? não tem um, um vídeo do do Mamãe Falei lá, do Arthur Dubal. Ah, sei. Ele explica isso aí, cara. Diz que é o próprio sindicato da patronal dos postos de gasolina que não quer que tire os cobradores e tem alguma coisa de imposto. Tem, tem um rolo aí. É, eu eu hum, vou ver é. se eu acho a mão. Eita! Depois, mano.